Amigos, paz e alegria em todos os corações, engolindo o orgulho. Esse é o nosso tema de hoje. E quero começar falando sobre uma fábula, que conta-se que um príncipe muito orgulhoso da sua realeza, foi certo dia fazer uma caçada e levou consigo a sua comitiva de fidalgos, que é comum eles fazerem isso. Mas a certa altura do seu caminho, eles encontraram um velho eremita. Ele estava sentado, com uma caveira nas mãos, como se estivesse analisando alguma coisa, como se estivesse refletindo sobre aquilo. E ele estava ali tão entretido que nem percebeu que a caravana do rei, do príncipe, estava passando ali por ele. E o príncipe, com todo o seu orgulho, com toda a sua imponência e arrogância, indignado devido ao velho não ter lhe dado a devida atenção, falou com aspereza para... O eremita, por que você não se levantou ao ver passar por ti o seu senhor? Acaso essa pobre caveira é mais interessante do que um príncipe e seus poderosos fidalgos? O velho eremita não se abalou, olhou para ele com mansuetude e respondeu com muita serenidade. Me perdoa, senhor, eu estava procurando descobrir se esta caveira tinha pertencido a um mendigo ou a um príncipe entretanto eu não consigo distinguir de quem ela seja será que os senhores poderiam me ajudar a decifrar? se a carne que revestiu os ossos desse crânio pertenceu a um rei a um príncipe a um fidalgo ou a um mendigo? o príncipe engoliu seu orgulho ali naquele momento abaixou a cabeça e seguiu seu caminho com sua comitiva contudo a caçada naquele dia não teve qualquer encanto para ele. Isso tudo devido ao orgulho que acontece nas nossas vidas muitas vezes e nós passamos até despercebidos com isso. Porque, meus amigos, o orgulho nos leva a pensar que somos muito mais do que realmente nós somos. Não aceitamos nenhuma comparação que nos possa rebaixar de alguma maneira. E mais, pensamos sempre que estamos acima de todos, seja em espírito, seja em posição social, em vantagens pessoais. E, geralmente, quando nós somos contrariados, a cólera toma conta da gente. Ficamos nervosos, ficamos com raiva, ficamos irritados. E tem até alguns pontos que nós podemos identificar a pessoa orgulhosa. Inclusive, devemos observar esses pontos se existem em nós. Porque o orgulhoso ele se contraria por pequenos motivos e ainda costuma dar desculpa que é por causa do amor próprio que ele tem. Ao ser criticado, sempre explode e nunca aceita a crítica. Pensa que as suas ideias são sempre as melhores e mais corretas. Né? Além disso, ele quer ser sempre o centro das atenções. Nunca aceita que está errado. O orgulhoso nunca aceita que está errado. Adora ser sempre elogiado, dá valor para a aparência exterior... Acha que tudo, a família, os amigos, as pessoas, tudo deve girar em torno dele. E o orgulhoso, se vocês podem observar, ele é constantemente irônico. Gosta de debochar das pessoas sempre. Allan Kardec, na Revista Espírita, de abril de 1859, tem algumas, é, algumas informações sobre o orgulho. E numa dessas ele diz o seguinte... O orgulho está sempre em ação, criando-nos ilusões. Aliás, isso é bem próprio dos ignorantes. Não querem estudar, senão aquilo que preferem. E só dão ouvidos àqueles que os lisonjeiam, que os elogiam, claro. E mais uma passagem muito interessante, para nós não esquecermos, que Allan Kardec diz, de todas as disposições morais a que oferece a maior entrada aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Vamos repetir? De todas as disposições morais, a que oferece a maior entrada aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Portanto, meus amigos, o orgulho é a chaga da humanidade, é aquilo que mais nos prejudica. E o orgulho atrai, sim, energias negativas, atrai para nós obsessores, atrai para nós maus pensamentos e atrai para nós o atraso na nossa evolução. Que a gente possa, cada dia nas nossas vidas, tentar equilibrar esse orgulho, colocando um pouco mais de humildade, que é a virtude que contrabalança esse defeito moral. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima. Hein? <música>